Quando se prescreve um medicamento controlado, vamos falar o exemplo do antibiótico, é, é comum que a gente encontre na, no mercado a quantidade exata. Né? Então, tratamento padrão de uma sinusite é 14 dias. Você consegue um antibiótico, dose correta para 14 dias. Tratamento padrão de uma amigdalite é 7 dias. Pneumonia é 7 dias. Entendeu? A amigdalite tem um antibiótico que eu posso usar Cinco dias, vou dar o um exemplo. Tem para cinco dias. Né? Para antibiótico, isso não costuma ser um, um problema. Na questão pediátrica, já é um pouco mais complexa, porque depende de volume, de acordo com o peso. Então, a pessoa compra um frasco, às vezes ela vai comprar, usar um frasco e um restinho de um segundo frasco. Né? É um ponto mais sensível em relação ao automedicação, e abuso de medicamento. Então, ele compra uma caixa com 21 comprimidos, eu prescrevi para ele usar 14, mas só tinha de 21. Ele usou os 14 e guardou o resto do antibiótico. Em outra ocasião que ele tiver uma dorzinha de garganta, ele falou, ah, eu não, não, vou, não vou me consultar, não. Eu já tenho aqui a moxilina que sobrou e eu vou tomar. E ele vai se automedicar. Né? Ele gastou mais... Ele gastou mais dinheiro, porque ele comprou mais do que ele precisava. E ele ficou com estoque de medicamento em casa. Em algum momento, provavelmente, ele vai usar, vai se automedicar. A maioria das vezes, sem necessidade. Aqui no exemplo da amigdalite, a maioria das amigdalites são virais, não precisa de antibiótico. Mas ele tem o um antibiótico em casa e ele acredita que ele vai usar aquilo, ele vai melhorar sem precisar ir se consultar né, ou comprar outra medicação. E aí você tem o dano potencial, efeito colateral desnecessário, questão do antibiótico tem a resistência bacteriana, o uso excessivo de antibióticos. Vou dar o exemplo do anti-inflamatório, que é uma medicação de, de frequente abuso, né, e tem complicações é, importantes o anti-inflamatório, para rim, para fígado, para pressão arterial, para a úlcera gástrica, sangramento gástrico. Então, os anti-inflamatórios têm essa série de, de complicações, além das infecções que a gente tem aqui, vou dar o exemplo da dengue, onde não se deve usar anti-inflamatório. Então, o anti-inflamatório é outra medicação que eu acho que deveria haver um controle mais, é, mais restrito, né? Seja por prescrição, por necessidade de receita médica, ainda que não controlada, não é um receituário especial, mas a questão da quantidade prescrita também.